Hoje nós vamos fazer uma pizza doce Romeu e Julieta Romeu e Julieta Goiabada com queijo hum, e recheio de creme de leite Goiaba com queijo com Recheio de creme de leite Ou melhor, recheada Fica a de... dica já deixa o seu like aqui Se inscreve bem aqui assim no canal, ó, tem um botãozinho vermelho vamos pra, receita. Hum, vamos pra receita Vamos fazer a pizza de goiabada com queijo Que é mais conhecida como Romeu e Julieta Ou pode ser chamada de pizza de goiaba Goiabada com moçarela, Goiabada com creme de leite Goiabada com catupiry Pizza baiana Hoje nós iremos fazer uma pizza dessa Vamos comer uma pizza Romeu e Julieta que usa requeijão Deve ficar gostosa Creme de leite a gente vai fazer hoje Vai nessa receita, na receita Romeu e Julieta Love me, love me ah. Ótimo A gente vai precisar de uma Eu coloquei duas Eu preciso de uma massa Gostei. Creme de goiaba Catupiry e, Já tá usado e queijo bora começar Ai. massa o gênero de catupiry não limpe um dedo debaixo da mesa as 200 gramas de queijo e espalha. aqui queijo todinho ó. Vocês vão ver que é bem fácil a pizza de goiabada goiabada com queijo né galera Eu já ouvi falar que a galera faz de goiabada com requeijão pizza de goiaba né Creme de leite! Esse aqui, ó. A trocina nós, tá aí também. Gente, deve ficar muito gostoso com creme de leite, sabe? Fácil. Eu não provei ainda. Quero muito fazer um dia uma pizza de liquidificador. Ela disse que é muito boa. A de frigideira eu nunca fiz. Mas a pizza caseira. De micro-ondas, vocês já fizeram? Será que fica gostosa? Tem que ser bem fácil, né, galera? Monzarela. Vocês sabem como era que eu chamava isso daqui, ó? Monzarela. Pizza fit existe? A doce é bem melhor. Fazer, vamos continuar a nossa receita: o creme de leite, o creme de goiabada e vai deixar pra colocar tudo no final. Vamos levar isso daqui ao forno, galera. Se vocês quiserem que eu trago também mini pizzas aqui pro canal, vocês comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos deixar pra rechear tudo isso daqui no final do vídeo, porque se colocar agora no forno com isso aqui, vai queimar, aí não vai prestar. Vai ser depois que a pizza sair do forno. Beleza? Só lembrando galera, é uma massa pronta, tá certo? Massa pronta Uma massa de leite, sem borda Depois que nós rechear a receita pois que nós rechear a receita É bem fácil Pizza doce de goiaba Fica a dica Bora pro forno E essa é a pizza, a gente tirou do forno Agora a gente vai montar, beleza galera? Viu como ficou Tá quente. Vocês querem que eu coloque catupiry? Eu vou colocar só um pedaço e pra ver se fica bom, tá certo? Pronto, só no cantinho. Voltei com o que tu parou de gravar. E catupiri. Deixa eu ver.